Ao lado do presidente Sérgio Coelho e do diretor de futebol Rodrigo Caetano, o atacante Hulk foi apresentado nesta sexta-feira, na cidade do Galo. O jogador de 34 anos disse que volta ao Brasil com desejo de menino, de querer ganhar todos os títulos. Prometeu ser mais um guerreiro em campo e colocou como objetivo se tornar ídolo do Atlético. Ele assinou o contrato até dezembro de 2022. Quem me conhece sabe, acho que eu estou sempre motivado, eu amo jogar futebol, né, desde criança que eu sou apaixonado por futebol, é, e, e realmente é, nesse caso a gente não, não só olhou o lado financeiro, olhou o lado geral, como eu frisei antes, né, o projeto maravilhoso que o, que o Atlético apresentou, deixando bem claro, todo mundo sabe, a gente teve propostas até de fora né, para é, do lado financeiro muito melhor, mas eu resolvi ficar aqui devido ao é, projeto que foi apresentado, as pessoas que estão por trás desse projeto são pessoas sérias e a gente está muito confiante para que dê tudo certo. A torcida alvinegra só poderá ver Hulk em ação na temporada 2021, que se inicia em 28 de fevereiro contra a URT, no Mineirão, pela primeira rodada do estadual.